Vivendo momentos opostos na Série A do Brasileirão, o Atlético Mineiro venceu o Curitiba por 2 a 0 na noite deste sábado, no Mineirão, pela 27ª rodada da competição, com direito a um golaço do meia Johan. Na sequência, Sacha ainda ampliou a vantagem logo após sair do banco de reservas. Com o resultado, o Galo se reabilitou no campeonato e contribuiu para que a situação do Coxa na tabela ficasse ainda mais desesperadora. Com a derrota, os paranaenses chegaram ao oitavo jogo sem vitória e terão que torcer por uma combinação de resultados no Z4 para não terminarem a rodada em último lugar. Já o Galo voltou a encostar nos rivais São Paulo e Flamengo.